Os aplicativos caíram nas graças dos usuários de smartphones. Esse mercado, que é sinônimo de cifras milionárias no mundo, cresce aqui no Brasil no mesmo ritmo dos downloads. Uma projeção do governo aponta que em 2015, os aplicativos vão movimentar 25 bilhões de dólares só aqui no Brasil. Para incentivar ainda mais este segmento, o Ministério das Comunicações promoveu no ano passado o primeiro prêmio Inovaps. A ideia era fomentar é, qualquer iniciativa de interesse público. E a gente é, gostou muito do resultado porque os desenvolvedores também participaram, né? foram mais de 2.500 propostas, então a gente viu que foi realmente um sucesso. Agora a gente espera também que o sucesso se dê no uso né? pelos internautas, aí, pelos usuários de telefonia. Além de uma premiação em dinheiro, 50 aplicativos que venceram as duas categorias propostas no concurso começaram a ser disponibilizados nas lojas dos smartphones. Elas funcionam como uma espécie de vitrine virtual, que permitem que usuários do mundo todo acessem os aplicativos. E, em breve, todos os programas também vão estar reunidos num portal do governo.